Como é que você poderia começar bem a semana sem o Rapidinhas do Nerd Arbugento? Semana passada a gente só falou de Homem-Formiga, então agora é hora de mudar um pouquinho e a gente falar de Capitão América Guerra Civil, que começa a ser filmado em abril nas cidades de Porto Rico, Berlim e Atlanta. A curiosidade cai sobre as filmagens de Berlim, já que é especulado que Daniel Brühl vai fazer o papel de Barão Zemo. Será que o Barão Zemo vai ser também o vilão de Doutor Estranho? Tá meio confuso isso aí. Capitão América Guerra Civil vai estar no cinema em 6 de maio de 2016. E surgiu um rumor que a Disney pensa em fazer um filme solo do Queen Gon'jin. Mas tirando o fato de que o personagem foi morto e cremado em Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma, Fantasma, Liannison respondeu que qualquer outro ator que adora uma grana no banco responderia. Claro, por que não? Ah, não se preocupem, é uma ideia tão idiota, mas tão idiota que ela nunca vai acontecer. Existem dezenas de personagens mais interessantes que o Tungon Jim para ganhar filme solo. Agora idiota mesmo é a ideia de colocar o Aaron Paul, o Jesse Pinkman do Breaking Bad no papel de Han Solo num filme solo do personagem. Era só o que faltava. E ainda tem a história de que outro filme solo de outro personagem, provavelmente o Boba Fett, vai ser dirigido por Garrett Edwards, que dirigiu Godzilla. Se preparem, Boba Fett vai aparecer uns 15 minutos durante todo o filme e olha lá. Por favor Disney, para com isso, eu quero continuar gostando de Star Wars para o novo filme do X-Men, Apocalipse, começaram as buscas para o jovem Scott Summers, Jim Grey e Ororo. O Apocalipse, para quem não sabe, vai ser interpretado por Oscar Isaac, todo pintado de azul. Para o papel de Cíclope surgem os nomes de Ty Sheridan, que esteve no ótimo A Árvore da Vida, Darren Egerton, que estará no péssimo Kingsman, Serviço Secreto, e James Blackley, que participou de uma porrada de filmes que você nunca viu. E para o papel de garota Marvel, que depois vai virar Fênix, fala de Saoirse Ronan, uma novinha que manda bem, manda, manda bem, e a ótima e charmosa Sophie Turner, a sensacional Sansa de Game of Thrones. E pro papel de tempestade cogitam Alexandra Shipp ou Zendaya Coleman, duas atrizes que pelo visto são cantoras pop que eu nunca tinha ouvido falar. X- men Apocalipse vai estar nos cinemas em 27 de maio de 2016.